Nós amamos jogar videogame, mas quando ouvimos uma trilha sonora bem feita em jogos incríveis, tudo fica muito mais nostálgico. Imagina então se alguém der um punch nessas músicas e deixá-las mais iradas do que já são. É por isso que neste vídeo iremos curtir mais 7 dos melhores remixes feitos no soundtracks de de alguns dos melhores jogos do mundo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações para receber todos os nossos vídeos. Solta o som DJ! Em sétimo lugar, Começamos bem com o estonteante e animado tema de Bomberman 2 do Nintendo, com um remix incrível publicado pelo canal Overclock de Remix. Em sexto lugar, temos uma versão hardcore feita na clássica música de fundo da fase Big Apple 3M de Tartarugas Ninjas Turtles in Time, no maravilhoso Super Nintendo, desenvolvida pelo canal Lame Jenny Videogame Music Covers. Big Apple, 3 Os caras arrebentaram! Mas em quinto lugar, uma nostalgia arrepiante toma conta do ambiente, com este emocionante remix feito na soundtrack da fase Green Greens, do game Kirby Dreamland para Game Boy, publicado pelo canal Videogame Remixes. quarto lugar, um eletrizante remix no tema da fase Dr. Willy e Mega Man 2 do Nintendo, lançado pelo canal Electric Rabbit. Ficou bom demais. E em terceiro lugar, um dos melhores temas já ouvidos no Super Nintendo, remixado pelo canal Melody Mix do memorável Top Gear. Sensacional. Em segundo lugar, mas colado no primeiro, uma super obra-prima do canal Overclocked Remix remixando a soundtrack da fase Chemical Plant Zone de Sonic Hedgehog 2 para o Mega Drive. Tá muito fera. Get ready. O campeão desse Top Music Remix foi o tema de Mario Bros, insanamente remixado com soundtracks e efeitos de vários consoles pelo canal Tilt Trap. Validade brava sempre, não é? Então é isso, galera. Essa foi mais uma lista carinhosamente selecionada de 7 dos melhores remixes já feitos em músicas dos games. Se você gostou demais e quer curtir na íntegra todos esses remixes, o link está na descrição. Mas não esqueça de fortalecer o canal Cancela Games com a sua inscrição e deixando aquele super like e um comentário bem bacana que eu respondo. Tamo junto, galera. Esse é o Cancela Games, o seu canal de videogames. Valeu!